Olá, meu nome é Joyce, eu sou formada em Educação Física, estou terminando a, mais uma graduação de Pedagogia. Tenho duas pós-graduação, uma Educação Especial e uma Educação Física Escolar. Eu vim aqui com a proposta de buscar um pouco mais de conhecimento, aprimorar os conhecimentos que eu já tenho na área. Então, é, está sendo muito bom né? é, esse, esse conhecimento, através das dinâmicas que elas estão dando, relembrar também várias coisas que é, que eu já havia esquecido, né? O conteúdo é, na graduação, como eu faço uma, uma a minha graduação de pedagogia semipresencial, é muito mais coisas teóricas, então coisas práticas, eu vim buscar isso aqui. O, o aprender sobre o desenvolvimento infantil pode ser muito prazeroso na prática. Estou aprendendo com o um curso, estou gostando da, da de vários conteúdos que elas abordaram. Na minha opinião, as duas professoras que estão dando o curso, né, as professoras estão passando como isso na prática deve ser feito, porque na teoria, muitas vezes chega na realidade, é outra. Então, aqui a prática está sendo dita, está sendo explicada, está sendo desenvolvida. A instituição, eu já conheço, agora com esse curso também estou gostando, né, é, recomendo a todos, venham, participem. É, é um conteúdo muito. Tá, vai ser um conteúdo muito prazeroso para mim e, que vai, e é muito útil.